Pula, mas a história do Pantera a gente já conheceu, e a tua irmão? Não. Que que que já aconteceu com você? Cara, vou falar uma coisa pra vocês, bicho, eu acho que, sei lá, né? E ainda sou amigo é, do negão né? ainda, mas enfim. Eu dos que vocês não sabem, eu desde moleque, desde moleque, caiu um serrote nos meus zóio bem aqui, ó, entrou pra dentro o <risos> serrote aqui, bicho. Oi, oh, no sítio tudo se cura com fumo e sal. Meu pai socou um punhado de sal no olhos, zóio, com o olhos quase pendurado, com perdão da palavra, meu pai socou sal e deu um pé do vidro em mim. Cara, então o Serrotão derrubei. Eu tinha 4 anos de idade. Entendeu? Caralho. Ele derrubou o Serrote. É aquele no meu olho aqui. Ó. Cortou bem aqui, ó. Ah. e fez um buraco aqui, bicho, minha mãe já, nossa, já tocou um punhado de sal e, e, e um monte de coisa, bicho aí depois ah, disso, Você é medicina <risos> não, o é que eu falo com meu pai é meu cirurgião, ele que fez minhas coisas bicho. É. aí depois disso o é. É, eu acidente, eu acho que deixa eu ver. Aí, em seguida que eu arranquei, que vocês sabem, a ponta o dedo aqui já no engenho muecana. moecana, no sítio, tudo se faz lá, meu pai já queria curar isso aqui no, no, no soco tocou sal e arco, minha mãe já veio com uma faca pra cortar o resto no cru chegou nossa, no médico, véio. a dias não pegava o doutor acabou de costurar a indecisíria e meu pai não em mim aqui, ó. Cala a boca, desgraça. E tapa em mim, bicho. Ô, oh, eu morri quase, bicho. Cheguei em casa, toquei lepecídio. Passaram a remédio Nossa, de matar bicheira. que passa em vaca. É. Em vaca. Coloquei na boca, fiquei uns dias ruim. <risos> quase morri, bicho. É. Aí eu fui mochar ah, bezerro. Ah, é, haha, ah, ah, quem se fudeu foi ah, eu, caralho. Você é muito louco. Aí cara. eu fui mochar bezerro. Muito bonitinho, ah. Estrogênio, um né? O estrogênio. Eu vou desenhar volta. uma câmera aqui na ponta. Ah. É. Ah. é. Ah. é. Ah. Entendeu? Aí eu fui mochar bezerro, o ferro quente pegou aqui fritou minha mão. Que que Queimou aqui. Mochar bezerro, é no ferro quente? Sei. Aqui queimou aqui a minha, minha mão, que mochou. E você não botava luva? É no pelo mesmo. É no, no couro mesmo. Ah, não tem como você botar uma luva, né, bicho? Aí vai assim mesmo. Aí comeu meus dedos aqui. Aí arrancou o cor dos outros dedos pra ficar sem também aqui já. <risos> Entendeu? É. Isso tudo... Esse é um homem bruto, né? Por ah. nada. Nada. Moleque de city de, de bicho. Eu nunca Hoje vi Hoje é depressão. Você sabe o que é depressão? Você ah. sabe? Que não. É? Não? Não. Entendeu, bola? É. Não é tá bom, eu nunca tive. Não, eu também não, mas então, vai. entendeu? É. Aí depois disso, bicho, veja só, aí começou a desgraceira mais forte mesmo. Aí eu virei peão de boi, com o boi peão de no me... peão de o boi na cabeça. Oh, bicho, quando quebrou o maxilar, eu ia pro meu amigo e disse assim: ó, meu quebrou! Balancei o maxilar pra assim. Os dedos estavam bagunçados da boca. Bicho. Meu amigo João Cunha, um grande beijo, meu amigo João Cunha, que também sofreu um acidente. Agora arrebentou um laço, pegou no olho dele, tá, perdeu uma vista, outro tá recuperando. Torou o nariz no meio a Tá recuperando agora Pessoal, não, tranquilo Meus amigos, ó. é tudo louco, bicho Manda Não, seu, imagina, seu pessoal Ô, Ele laçou um, um boi, bola, ele laçou um touro Manda pra Ucrânia, guerra, acho que é mais de boa É, bicho. mais tranquilo é. Não, não. Ó, Meu amigo João Cunha, ele laçou um boi O boi rebentou o laço, ele montado a cavalo Tá vendo o irmão dele, o Sidão e o filho dele, o Ricardo. Laçou o boi, Estourou o laço A corda fez tar, Estourou o barulho, assim, a corda veio que nem viu Quando ele só viu a pancada oh, Cortou de orelha a orelha aqui, assim, A corda pegou em ribo do olho dele. Ah, óculos o nariz, de sol. Torou o nariz no meio. <risos> óculos de sol tinha quebrado tudo. Torou o nariz no <risos> meio e estourou os olhos dele. Acorda. Ele, ele deve ah, tá bonitinho, ele, né? Deve. Deve. Oh, ele tá lá agora tá de tratamento, recuperação tudo mais. Ele tem uma lá. vista que já tá começando a enxergar, mas outro estourou. É, ele deve tá bonitinho, <risos> senhor. Não, o cara é foda, bicho. Ele deve tá lá. Ele uma vista. Né? Tá, tá, tá, tá. Tá uma graça. Ele vale. tá. Aí eu quebrei o maxilar. O boi pisou. Tá... Pisou no maxilar. Aí quebrou Aí eu tive de... que ficar 60 dias parado. Com 28 dias eu já tá no rodeio já. Tem dois dias que eu ganhei um rodeio já com Maxilar assim já. Tá nem vendo, que se foda. Aí eu andando, eu voltando da escola em 2005 Você ficava falando assim, ó. Não, eu tive que ficar comendo sopa, bicho. Uma semana que Não, eu. ia a boquinha travada aqui. É, mas aí minha mãe. Aí eu, eu não podia mastigar, só chupava assim, as coisas na boca. Assim. Só chupava? É. Que, que era essa coisa. É. Mas aí ó, eu falei assim, eu falei pra minha mãe, é, né, pilantra? Você vai chegar Só chupava, Giovanni. Ele só chupava. Você é louco. Ah, aí eu quebrei o Maxilar. Aí em novembro. Eu tava voltando da escola, um ônibus passou por cima de mim. Aí uhum. deixou o parapréstico, vai morrer. Caralho, velho, peraí. Aí. É, aí fatur... é ônibus, é trem. É, é. Aí, aí passei pro rio, o ônibus, sou agarrado na cinta. Arranquei a bota do pé, cortou as calças. Quem tava dentro, escutava. E o lado de baixo. Se quebrando tudo lá. Bicho. Aí, aí, aí eu cortei costela, perfurei por mão. Ranquei, as costelas quebrou aqui um pouco. ranquei o cor céu, das costas, ranquei velho. as carças quase ali. Fiquei meio... Aí roscou a cinta, parei debaixo do ônibus correndo. O ônibus não tinha freio. Parou a hora que, que, que foi resgatando as marchas, e aí foi parou. Mas nisso correu bastante comigo um pouco. Eu debaixo dele. Aí dali eu fui pro hospital, fiquei atendido Ixi, lá. Eu tô rindo e nervoso. Filho. É, filho. O busão. <risos> Meu Deus. Mas como é que você quer do ônibus, tava tá, A porta tava aberta, eu, eu mexendo na porta, escorreguei e caí pra fora. Aí eu golpei caiu na forma dele. e caí na frente dele. Ainda eu bati a cabeça, eu, que, que, eu quebrei os vidros do ônibus na cabeça do farol, que eu meti a cabeça, que ainda, ó, que eu bati de frente com ele. Aí depois que jogou, que eu desmaiei que ele passou pro riba. Então eu, eu, eu dei uma pancada nele primeiro. Entendeu? Na, e, esses é, e esses dois acidentes. da frente. É, esses dois acidentes já foi em, em frente a uma sogra minha que tinha lá. Hum, é. Macumbeira, então. Ela, Hã? É. Fazia é, a reza braba ela. Deve pra você. Fez. Aí depois, é. no outro ano seguinte, eu bati numa árvore em frente à casa dela de novo quebrei a perna. Nova de moto. Cena. Eu tava de moto e quebrei o fêmur da perna. De moto, em frente à casa da velha de novo, bicho. Puta que pariu. Da tua sogra. Da, é, daí sogra. Então, quase morri, bicho. Você tava de moto. É. Deu na árvore. Na garupa do Nildão lá, quase morri. Na garupa do Nildão. É. O Nildão Cara, eu meti a cabeça no pau, bicho, que no hospital eu tinha casta de eucalipto aqui, bicho. <risos> meti a tela. Eu, eu achei que eu ia ficar retardado, mas não fiquei. Graças a Deus. Eu não sou, né? Eu falo que eu sou. Eu te dou uns pés do vida. Por isso que eu tô sentindo um cheirinho de sauna aqui. <risos> é. Né? <risos> Ah, foi bicho, eu aí lembrei. eu quero entender essa porra do ônibus, é, aí eu caí fiquei no hospital lá, fui aí, eu, aí eu, você tinha quantos anos irmão? eu tinha 21 anos 21. É, aí eu tava 21 anos, porque eu entrei no rodeio pra realizar um sonho meu de viajar e é, ir pra Las Vegas a final do rodeio, é, final a final do rodeio do, do PBR lá, e até é. hoje não fui ainda, bicho, pelo amor de Deus e, mas eu quero Era ir. Era mais fácil ter comprado uma passagem, fazer já tinha uma Hoje no eu já tivesse ido a pé, eu tinha ido de já. já. tinha ido pé, é verdade. De bicicleta, montado num cavalo. Verdade. Mas verdade. enfim, aí eu entrei no rodeio, no rodeio me acidentei, me ferrei, depois eu fiquei é, é, para perto do ônibus, aí depois que, que eu quebrei a perna na moto e no É. aí depois 2007, em seguida, 2005, 2006, bati a árvore, e 2007 caiu o raio, quase matou eu. Entendeu? Isso. O raio foi foda, bicho eu não, não, eu, eu, eu, eu, eu, eu não gosto nem de assistir Eu não gosto nem de contar essa história É muito <risos> trágica, até eu fico com, não, com medo não, Caiu o um raio Caiu, bicho Você tá de boa ainda, irmão bicho. Cara, cê eu tá fiquei três boa. dias, eu, eu saí no sol quente Por Deus do céu, que deixa eu mais aleijado bicho. Eu, eu fiquei três dias, quando eu saí no sol quente Eu sentia cheiro de pólvora no corpo Sério, bicho Eu falei assim, nossa, eu tô sentindo cheiro de pólvora Parece que deram um tiro perto de mim De espingarda <risos> Sério, bicho. Cheiro de pelo queimado. Ah, é. Né? A senhora que minha mãe me ajudou, ela põe uma mão em molhada e eu de outro estiquei assim no chão, porque eu tava com energia, né? <risos> se colocasse uma lâmpada no nariz, deve que acendia. Assim, dizem um... que fio terra é muito bom pra isso. É, gente. tchau. tchau. <risos> Esse negócio, Deus o livre guarda, e aí andando. É aí, Giovanni, fio terrazinho resolve nessa situação. Dom Cara, e um dia na ah, academia, praia. sabe aquele exercício levantamento terra? Ah. Ele gritou pro personal, ô... Oh, qual que é o fio terra que eu tenho que fazer agora? <risos> cara, eu vou me da risada. Não foi, Negão né? um dia? Mas peraí. Caiu o um raio. Isso. Você tá fazendo o quê? Eu tava tá na porta de casa. É. Cara, na porta minha de mãe. Casa. Aí é. o pau torou. Queimou os cois, estourou um parede de choque da tomada. E eu caí. Joguei, me que, que, quebrei aqui, ó. Ah não, quebrei não, cortei o cotovelo aqui. Aí eu fiquei no chão meio assim, meio. O raio jogou longe, né? Jogou um pouco, assim, não muito, é. não tá de casa. Peraí, você foi, você foi no portão de casa que é o um raio em você, é, nada. É. Não, não tava tá chovendo. Aí minha mãe falou assim, Pô, põe o um chinelo. Eu falei, não, mãe, mas não é raio. Eu, eu acho que não, eu não falei raio. Bum! Eu só acordei no chão assim, ó. Aí depois que eu acordei no chão, assim, eu falei, mãe, corre aqui! Aí minha mãe correu, põe a mão no mim pra me ajudar, e eu estiquei assim, deu outro, parece, ela tava com a mão molhada quase morri, bicho foi, bicho, ô oh, minha mãe, um beijo minha mãe, bicho, como chama sua mãe? dona Rosângela, dona Rosângela um beijo pra senhora Ana é. Raiz é trovão dona Raiz é trovão aí, bicho, Ai, aí depois disso aí caralho, meu irmão, caiu um raio na pessoa É olha, nada, não, não é possível cara. Nada. aí depois disso eu trabalho com esse amigo meu, João Cunha é. eu lacei um boi, marrei o dedo junto arrancou o dedo, quebrou o dedo aí, aí, a cabeça de cobra <risos> Olha a diferença, bicho. Oi, todas as fotos que eu vou tirar com uma pessoa, tá eu que você desgado desse dedo. Feio, virado o cão. É um dedo remendado mesmo. Eu olha. que arrumei ele, bicho. Cara, você parece que é negócio de é. massinha, né? Vai ser. Ah! <risos> ele que arrumou o dedo. Foi, bicho. Olha meu amigo João Cunha, e pergunta pro João Cunha, ele tá lá. Foi assim, Bruno, quer que eu te no hospital? Eu falei não, João. Acorda, mamãe. Eu vou arrumar esse trem aqui. Aí, aí, eu, aí eu falei assim, ô João, sabe quebrou? Eu tirava o dedo o dedo caía aqui. Aí eu pegava o dedo, arrumei, eu tava com esse dedo. O cavalo espantou, metiu o dedo na testa, quebrou de novo. Cara, eu só não caguei porque não tinha merda pronta. Que marelou o dia. E era legal assim, e aí, tá tudo bem? E ele faz assim, não. Tá bosta, bicho. Aí eu coloquei dois pauzinhos do lado, mentruz aqui, enrolei e aí sarou. Mas só que ele não droba. E sarou. tem um caroço aqui no não meio. Doba. Sarou. Não droba? Não, não. Não faz isso? Não, é aqui, ó. Ah, ele só faz o reto. É. Ele, não, ele não faz esse movimento. Não, aqui, ó. Aí, ele faz, faz um pouco aqui, ó. Ele é meio é. duro. Aí eu fecho aqui, ó. Mano, cara, tô um fazendo de é merda profissional. É, não, cara. Nós é foda, profissional. Não. não, nós é foda, né? Nós é foda. Depois, o que mais? Moto a cara do céu. Aí eu em Curitiba, 2017. De baixo do elevador, quebrei a perna de novo. Não, não. Quebrei o quadril oh. com a Caraca, perna. Você tá muito Como? mentiroso. para mim. Curitiba. O que você que que fez? Tem médico, tudo lá. Marca, minha, meus treinadores. Caiu, caiu no fosso do elevador. É, eu escorreguei e caí, bicho. O elevador, aí eu. Que...